Eu, Guilherme Batista do Ministério Transformados, eu também sou o RPB. Eu acredito no sangue do Cordeiro, eu acredito na plenitude que Cristo envolve a sua igreja, ele envolve cada um de nós que estamos à sua volta. E eu sinto a paz de Jesus Cristo, eu sinto a paz desse Jesus maravilhoso. Então eu sou o RPB. Eu faço parte dessa família e eu acredito nesse ministério. Você acredita também e você também faça parte de tudo aquilo que Jesus tem para sua vida. Tamo junto, é nós transformar o céu. Olha, a Bíblia diz para mim e para você: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai Romanos 2 diz isso para mim e para você. Eu sou Guilherme Batista do Ministério Transformado e a mensagem que eu quero deixar para você é essa: de nada adianta a gente ser conformado com o mundo se a gente não transforma ele. Eu e você temos o poder de levar a palavra de Cristo e a transformação do Espírito Santo de Deus. Nós fomos escolhidos por Deus para levar a transformação. Não fique parado, nós somos transformados e vamos transformar essa geração. Somos a geração de Daniel, que mesmo. Mesmo estando em meio ao mundo, a gente não se prostra perante aquilo que o mundo oferece. Que por onde você passar, você seja como Sadraque Nezacabedinegro. Não tenha medo da fornalha ardente, porque sabemos que é lá onde Jesus está. Olha, eu sou Guilherme Batista do Ministério Transformados e se eu fosse você, começa a pensar bem.